Princesa Isabel, subir o samba na avenida é seu papel Será desejo, hoje é verdade Abolição da escravatura, realidade Princesa Isabel, subir o samba na avenida é seu papel Será desejo, hoje é verdade Abolição da escravatura, realidade Estado de São Paulo Sem força ficou Quando o braço faltou Ali O meu ia Estalhar Foi no um morro tocar Os tamborins E no feito Toda lá lada encandeceu O engasso já deixava Os filhos seus O carnaval Certidão, princesa Isabel, tem a escuridão com pluma preciosa. Escrevi o fim da servidão. Sabia então, nojeia, maravilhoso e moço, eu samba na veia. Mas esse Fazer, emoção, respirar, sacudir seu viver Se alguém duvidar, vai pagar para ver A lei áurea brilhar e o Brasil renascer Piripi, princesa, Isabel Subir o samba na avenida, seu papel Será desejo, hoje é verdade Abolição da escravatura, realidade a Isabel Subir o samba na avenida É seu papel Será desejo, hoje é Verdade Abolição da escravatura a realidade, o estado De São Paulo sem força Ficou quando o braço Faltou ali E o rio se espalhava Foi um povo tocar Os tambores Para deixar os filhos seus, o carnaval dia tardia o amanhecer. Princesa Isabel, rei a escuridão, com clima preciosa, escrevi o fim da servidão sabia então Jorgeia vai na menina e mostra o seu samba da meia vai esse se vai ser imortal vem vem vem vem samba explodir de prazer emoção respirar sacudir seu ver se alguém duvidar vai pagar para Peripre, princesa Isabel, Subir o samba na avenida é seu papel. Será desejo hoje, é verdade. Abolição da escravatura, realidade. Abolição da escravatura, realidade. Abolição da escravatura, realidade.